Não é só isso, não. A justiça faz uma intervenção nas empresas acusadas de prometer empregos que não existem. O lado nefasto do poder. O vídeo mostra uma festa do filho de Saddam Hussein. O Dai Hussein recebe os isso no hotel ensino. Em Embora o interior pareça complexo, descobrimos que é funcional, porque se baseia nas teorias mais simples e mais antigas. The design philosophy of the interior is based on the four elements.